Hey guys, a de sempre aqui é uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. E por um acaso você já viu ou ouviu essa expressão que está vendo aí na tela? E me diz aí, você sabe o que ela significa e como pronunciá-la? Gente, ela significa essa expressão que a gente usa em português, saiba que...